Não percam nesta quarta-feira, 13 de outubro, a partir das 19 horas e 30 minutos, podcast Luz sobre os fatos, com apresentação de Jota Sardinha, participação especial de Valéria Fonseca, Leandro Alves e Adriano de Oliveira, com o tema Nova gestão em frutal, sobre os seus impactos na saúde, na educação, crise hídrica e alguns contratos controversos nesta quarta-feira a partir das 19 horas e30 minutos no canal Mais Brasil no YouTube e também na página do Mais Brasil do Facebook.